De vez em quando, eu me deparo com inventários multimilionários de colecionadores chineses, principalmente. E sempre me espanta esses investidores que, da noite pro dia, colocam milhões de reais em skins high tier de CS. E alguns dias atrás, pesquisando algumas skins específicas na data base de skins de CSGO, eu encontrei o um inventário de um cidadão de Hong Kong chamado Chris. E esse cara tem uma das coleções mais insanas que eu já vi. Então, eu decidi fazer um vídeo para mostrar para vocês as principais skins. Do inventário dele, tentar chegar num valor Só de cara a gente já vê que ele gosta Muito de iBuyPowers, mano Aqui no inventário dele a gente já vê Quatro buy Powers soltos Só nisso aqui a gente já tá olhando Um milhão de reais Com quatro itens, na verdade passa de um milhão De reais, né, porque cada um desses buy Powers soltos tá custando 50 mil dólares, então vamos que vamos pra mais Um desses vídeos analisando Inventários insanos do CSGO Em busca do inventário mais caro do mundo Que cá entre nós, eu acho que o inventário Encontrei, tá galera? Não é o um inventário do HFB. Eu vou fazer um vídeo em breve sobre isso no canal. Então, deixa muito like nesse vídeo se você quer descobrir qual o maior inventário de CSGO do mundo. O melhor crash de CSGO. 100.GG Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom Lugin e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos tem 30% de bônus com o Lugin 30. Link na descrição começar do começo né mano página um vamos dos itens mais recentes que ele pegou e já começamos com uma skin muito louca desde que foi lançada essa de Lotus recebeu diversos crafts com adesivos e esse colecionador tem uma das mais caras de todas também existe uma Ward de lotus com quatro titans mas hoje o reason game é o terceiro adesivo mais caro do CS para criar essa skin aqui precisa se investir cerca de 900 mil reais hoje então já começamos com um grande investimento aqui do inventário dele aí continua né? Vou focar mais nas skins que tem adesivos, tá, galera? Ele pegou uma Blood in the Water, com um Titan ali à frente do tubarão, né? Uma skin bacana. Duas faquinhas aqui já na primeira página do inventário dele. Uma Butterfly Emerald 0.007 e M9 Safira. Cara, essas duas facas juntas somam mais ou menos 150 mil reais. Aí ele já tem aqui a primeira haul, mas tem outra haul no inventário dele que é mais insana. Haulzinha Factory New, né? A primeira, daqui a pouco a gente vai ver a outra. Uma haul dessas hoje tá na casa de 30 mil reais. E, cara, agora já chegamos. Caraca, velho. Vocês viram aqui, né? AK, Key's Harden, 4 Titans, deve ser 661, né? E sim, é uma 661, mano. Volta e meia eu falo pra vocês que eu tô sonhando em pegar uma skin dessa. Apesar de eu gostar muito da minha Vulcan, eu acho que essa combinação 661 com 4 Titans fica, assim, sensacional, velho. Coisa de louco mesmo, mano. Eu acho que fica muito foda esse combo, velho. Não sei se sou só eu que gosto, mas eu pago muito um pau pra esse craft. E com esse float aqui, ponto 22, essa skin tá avaliada em cerca de 150 mil dólares. Quase 800 mil reais, dependendo da cotação do dólar. E é uma AK irada, né, mano? Caraca, eu acho que eu vou ter que acabar comprando uma dessa, mano. Sempre que eu vejo AK661 com quatro Titans, eu fico olhando, fico observando. E eu acho muito foda, mano. Aqui alguns investimentinhos bons, mano. Vox K2015 holográfico, sempre subindo aí de preço. Ou seja, ele não tá comprando só skins com adesivos. Ele também investiu em adesivos que sobem de preço, né? E vamos lá pra segunda página. Nossa, aqui, mano, esses três primeiros itens, eu só vou mostrar, não vou nem falar nada. Gangneer 4 taitas, mano. Outra skin que custaria hoje um milhão de reais, na verdade mais de um milhão de reais pra craftar, né? Eu já comentei com vocês algumas vezes que eu acho essa AWP aqui uma das mais fodas do CSGO e veio parar no inventário desse colecionador há apenas 20 dias, mano. Eu achei muito insano, porque esses itens super caros, que custam quase um milhão de reais, estão sendo comercializados Pra lá e pra cá, como se fossem baratos. Então, assim, ele pegou três itens insanos de uma vez só, além da Lotus que a gente viu no começo e logo depois a 661, né? Mas antes de pegar aquelas duas skins, ele pegou Gangnir, Hall com quatro Titans e ainda tem a Vulca, mano. O cara também tem a Vulca. Mano, esse cara aqui, ele tá em outro patamar. Hall com quatro Titans, hoje não tenho certeza do valor, mas passa aí de meio milhão de reais, fácil. Mas você tá doido, mano. O cara tem basicamente a Hall mais insana do CSGO. Uns diriam que é a com 4 Abarth Powers. Eu acho mais irada a com 4 Titans. AK mais insana, praticamente. Igualzinha minha, mano. Float 0.01, Stat Track. Sei lá, eu acho essa daqui a mais insana, tá? Eu teria também a 661, mas essa é a AK mais foda, mano. É um dos melhores combos, cara. Acho muito da hora. Ele tem a M4 mais foda, AK mais foda, AWP mais foda. Só esses três itens aqui, a gente já tá olhando pra mais 2 milhões e meio de reais, mano. Com mais a 661. E a K Wild Lotus, caraca, velho. Esse inventário Cara que passa de 4 milhões de reais, possivelmente chega em 5 milhões de reais, devido a ter mais algumas facas. Ah, é, e óbvio, né, mano, tem mais um 1 milhão de reais de iBuy Powers aqui soltos, velho. Você tá louco, mano. Vamos ver a faquinha? Não podia deixar de faltar, né, mano? Estileto Blue Jam, 99% Blue. Uma faca muito legal, cara. Nossa, eu acho muito maneiro estileto Blue Jam. E é, pelo jeito, ele só tem essas três facas, né? Uma Emerald, uma Safira e uma Blue Jam. Mas ele é forte, realmente, nas skins com Adesivos e adesivos soltos, mano. Ainda tem uma outra WP que eu achei bem legal. É uma Black Mod com Dignitas no Scope, Titan, LGB e Nip. Hi bro. What's up? Continuando, galera. O One Pixel tava aqui no servidor dele fez umas perguntinhas pra mim, né? O Blaze do Pai não tá tão forte, mas a gente se vira, velho. Né? Ainda tem mais skins com o Cato, mano. O cara tem uma Glockzinha Fade. Essa daqui eu acho que ele foi bem inteligente, mano. Porque, ó, além do Tinha LDLC, ele colocou um adesivo holográfico ali que ficou muito irado. Parece Cato 14, mano. E é esse adesivo runtime. Efeitos sensacionais. Dá uma enganada boa, né, mano? Cara, gostei muito dessa Glock. Se liga só, a combinação irada que o Chris tem velho E aí ele tem mais uma aqui mano que é a última que eu quero dar uma analisada única no mundo provavelmente a Desert Eagle mais cara do game com quatro reason gaming holográfico um adesivo que tá custando 40 mil dólares Você tá doido, mano deixa a minha Desert Eagle comendo poeira velho essa daqui cara é muito louca velho aqui acho que ele mandou bem porque o reason combina bastante com a chama né com o Blaze da Desert Eagle cara muito foda velho. Então galera, com isso a gente encerra o inventário do Chris de Hong Kong, mano, que inventário absurdo velho, algumas outras skins insanas já passaram aqui na coleção dele, tô vendo aqui as prints né, já passou, faca Blue Gem. se eu não me engano essa daqui é 2009 ou 8.5.3, não tenho certeza, já passou pelo inventário dele, Nomad de Blue Gem Top 1, Dragon Lore com quatro Titan, mano, o cara já teve tudo, é basicamente um colecionador high tier, compra, vende, troca skins, tem muita grana no inventário, provavelmente tá custando perfeito. Perto de um milhão de dólares. Eu tô abismado. Que inventário foda que eu analisei aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like nesse vídeo. E vamos sonhar, né, galera? Vamos sonhar. Caraca, velho. Muito foda. Tamo junto. Até o próximo vídeo aqui no canal. Falou.